A Terapia do Som ela é um trabalho que busca a harmonização interior, criando uma oportunidade onde a gente possa estar confiante, estar se sentindo bem, para buscar novos olhares para a nossa vida. Quando a gente está muito estressado, está vivendo alguma questão mais difícil, a gente geralmente tensiona não só o nosso corpo físico, como também as nossas intenções. E com o corpo, com a energia e com as intenções tensionadas, a gente não consegue um espaço criativo onde a gente tenha novos olhares e novas perspectivas da nossa vida. nosso corpo é constituído, dependendo da pessoa, de até 80% de água. Quando uma taça dessa está em cima do nosso corpo, é como se ela estivesse boiando, eu gosto muito da imagem dela, boiando na água. E aí, Da mesma forma, quando a gente joga uma pedrinha num, num lago, que vão formando aquelas ondas, isso acontece no nosso corpo também. Então, através dessas ondas, novos espaços vão sendo abertos no nosso corpo e essa energia começa a circular de uma forma melhor. Como se todas as nossas células estivessem dançando realmente e nessa dança o nosso fluxo original de energia ele fosse restabelecido. Essas taças elas, é, datam de aproximadamente 5 mil anos. Ela é uma taça constituída de 12 metais, uma liga que contém ouro, prata, estanho, bronze, entre outros. É uma taça que tem uma quantidade muito grande de harmônicos, então eles têm uma potência, uma capacidade terapêutica muito grande. Há 5 mil anos, essas taças são usadas para um trabalho de autoconhecimento no Oriente. Além da terapia do som, tem uma relação profunda com a música. É, eu sou músico, sou compositor, e também uma relação profunda com a terapia. Eu tenho formação de psicologia transpessoal, sou terapeuta de alinhamento energético, foco sagrado, e também tenho todo um histórico que é, me faz entender bastante do que a gente vive hoje dentro dos grandes centros, que eu, eu tenho formação em comunicação social, tenho, Pós-graduação também em gestão de negócios e já naveguei por esse mundo. Então, tenho cuidado muito grande na comunicação entre esses dois mundos. A música é uma ferramenta bem poderosa para tudo isso.